Olá, eu espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu sou a Camila, sou indígena, pertenço ao povo povo e moro na aldeia Cacaneporã, que fica aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em ciências sociais e hoje eu venho aqui falar para todas as comunidades indígenas é, que os cientistas da minha universidade e de todas as universidades é, do mundo perante essa pandemia, estão muito preocupados com as fake news que vêm chegando nas comunidades. O intuito desse vídeo hoje é para dizer que eu já recebi a primeira dose da vacina, essa semana eu vou receber a segunda dose, toda a minha comunidade recebeu, e a gente não teve nenhum é, sintoma é, de alguma reação, alguma coisa desse tipo. É muito importante os cientistas né, do nosso país, a gente sabe que se o país tivesse é, investido mais em pesquisas, é, o nosso país não estaria passando por, por, por esse caos dessa pandemia. É muito importante é, nós, povos indígenas, estarmos imunizados. É, todo mundo sabe na história que, com a chegada do, do homem branco, né, da civilização branca nesse continente, é, um dos modos de genocídio foi através das doenças que eles trouxeram, então por isso é, a gente estar num grupo é, em receber essa vacina, é porque a gente vive em coletivo, então até o nosso isolamento social é um pouco diferenciado, porque a gente tem de uma cultura diferente, a gente vem disso e traz da nossa ancestralidade. É, junto com a PIB e a Mídia Índia Oficial, é, a gente está aqui, a gente lançou o hashtag vacina aparente, e é muito importante que todos se vacinem e não acreditem nas fake news que tem chegado é, na internet, nas mídias, nas redes sociais, né? E também deixar que a importância da gente não relaxar nos cuidados. Eu tô aqui sem máscara, mas eu tô dentro da minha casa, na minha comunidade, mas eu tenho feito isolamento, eu continuo com isolamento, mas é de importância também que a gente continue usando a máscara, é, mantendo o distanciamento social e... É, com a higiene nas mãos, lavando, e, e o álcool em gel. É, é muito triste a gente receber uma notícia para as pessoas não se vacinarem com medo, porque os cientistas trabalharam e trabalharam muito para isso, né muitos deram de si, todo de si, né? tudo de si, para que essas pesquisas fossem realizadas, estão trabalhando, estão trabalhando aí é, em finalidade do, do, do país todo, do mundo todo, né? que não é só a minha universidade, mas todas as universidades. Então é isso, vacina aparente.